Assassin's Creed Esse é outro jogo que eu simplesmente Gostei pra caramba Bom, a minha história para poder gostar de Assassin's Creed Foi o seguinte Eu como professor eu nunca apoiei O uso de jogos Mas eu me lembro que em 2011 Eu era analista de sistema Durante a semana E no sábado Eu era professor de inglês em uma escola aqui no centro da cidade E... Eu me lembro que tinha alguns alunos, em torno de uns 3 ou 4, que apresentavam o melhor resultado na sala de aula. Eles falavam melhor e já conheciam palavras e frases que os outros alunos não conheciam. E eu tive curiosidade de saber como eles aprendem isso, porque eu queria aplicar esse método que eles aprendiam com os outros alunos. E no final da aula eu resolvia chamar o aluno para poder perguntar para ele. Eu chegava e perguntava, mas como é que você aprende tão rápido assim? O mais incrível que pareça, a resposta deles foram todas iguais. Um chegava e falava assim, ah, jogando videogame, falou aí professor, e ia embora. E a resposta dos outros dois ou três também foram a mesma coisa. Então eu resolvi analisar algum jogo para saber qual era o nível de conversa que os alunos podiam aprender. Porque eu sei que os jogos hoje em dia falam, mas na minha época não falavam. Vocês podem ver os jogos anteriores que eu citei, tinha uma palavra ou outra, uma frase ou outra. Não tinham extensas conversas durante o jogo. Bom, então tá. Lançamento de Assassin's Creed 3. vamos ver o que, que o jogo tem. A primeira coisa que me chamou a atenção foi olhando inclusive a imagem, eu vi que o... no terceiro ele tinha como se fosse uma corrente de índio no pescoço e o segundo tinha cavanhaque. Bom, uma associação uma coisa com a outra, é que... Bom, eu percebi isso porque assim, no passado eu gostava de Hitman 47 e sempre Hitman era o mesmo cara. E eu imaginei que Assassin's Creed seriam também tudo a mesma pessoa, só que... Lançamentos diferentes do jogo. E foi daí que eu percebi que não, se tratava de pessoas diferentes, em tempos diferentes. Beleza, então. Eu resolvi assistir o trailer. E caiu na minha mão exatamente o do segundo. Que é o princípio do Edson Auditória da Firenze. Eu sinto right Assassino! para Eu te por o que você vengeance seria fácil. A blade é designada para garantir E no meio do trailer, eu vi citando a seguinte frase: Rodrigo And leader of the Templar Order. Eu falei, caramba, Rodrigo Borgia, eu já ouvi esse nome em algum lugar. Não, tá certo, porque Rodrigo Borgia foi um papa da igreja católica. César Borgia é o filho dele. Mas eu li isso em alguma ficção. Peraí. aí. Beleza, eu fui lá então na minha prateleira, procurei meus livros, peguei o livro O Conde de Monte Cristo. Comecei a revirar as páginas, relei o livro e. Ah, seu fela, você tá aqui, né? Bom, já que eu gosto de história, foi onde me chamou a atenção. O jogo em si, ele é rico em contexto histórico. Essa, essa riqueza de você misturar os elementos entre pontos históricos, pontos reais, me chamou muito a atenção. Tanto que o próprio livro Conde Monte Cristo é composto assim. Pra quem não conhece... Bom, pode assistir o filme, não precisa ler o livro todo, mas... O filme conta a história de Edmund Dante, um rapaz em que três pessoas armam uma trama para que ele fosse para a cadeia. Um era o seu melhor amigo, que era apaixonado pela noiva dele. O segundo era um marinheiro, que inclusive queria o cargo de volta que foi passado para Edmund Dante. E o terceiro era um advogado. Que mais pelo fato de que o favorecia, não que ele tinha alguma coisa contra o Edmund Ante. Ficando na prisão de Chateau d'If, que inclusive é uma prisão que existe de verdade, e graças ao livro de Alexandre Dumas, hoje é tombado pelo patrimônio e é um ponto turístico. E estando ele na prisão, ele conheceu um abade na cadeia, chamado Abade Faria. E juntos eles resolvem fugir da cadeia. Abad Faria sabia de um tesouro na ilha de Monte Cristo e ele tinha um mapa para o local. Esse tesouro pertencia a um cardeal chamado Espada. Espada não com E, é com S mesmo. Espada. O cardeal Espada escondeu esse tesouro exatamente de Rodrigo Borgia e seu filho César Borgia. Entendeu por que eu acabei gostando de Assassin's Creed? É essa questão de você misturar ficção com. Realidade Tanto que durante o jogo Vamos supor, está acontecendo uma guerra Você dá pausa, você pode ler Essa guerra aconteceu em tal lugar, em tal momento Devido a tal coisa E de lá pra cá eu venho acompanhando todos os jogos Mesmo que não Da mesma forma, que a mesma empolgação Que eu acompanhei quando eu conheci No 2 ele conhece Por exemplo Leonardo da Vinci, que faz as armas para ele ele quer matar esse Papa, Rodrigo Borges, e o filho dele, César Borges. No 3, ele conhece George Washington e Benjamin Franklin. No 4, que se trata do avô exatamente de Connor Kenway. Ele conhece o Barba Negra, que trabalhava para a rainha da Inglaterra. E aliás, a história do quarto foi a pior de todas. Viu? O Unity, que conta a história de Anu Dorian. Ele conhece... Napoleão Bonaparte. E agora no centro, que por exemplo, eles acabam encontrando o Jack, o Estripador. Let's wake them up then, shall we? Encontram Darwin e foi legal. Foi muito bom ter conhecido Assassin's Creed e a riqueza histórica e tanto do meu aprimoramento do inglês através desse jogo. Então é isso galera, quem quiser aprender inglês, está aí uma dica, jogue, mas foque no estudo, não fique só jogando. Então esse foi o quinto jogo da minha lista, que marcou muito pra mim, Eu espero que vocês tenham gostado, um abraço e falou! The tyranny my enemies have spread will burn to the ground. From the ashes of vengeance, a new Rome will rise. Leonardo! It is good to see you, friend. I have constructed war machines. They are very well designed, you We here dedicate our lives to protecting the freedom of humanity. Now, I offer the choice to you. Go kill them, Mentore. Finish what you started. If I want to take, I take. If I want you to die, you die!